Apesar de muitas vezes estar envolvido em polêmicas relacionadas ao seu consumo, o ovo é o queridinho da nossa dispensa, está sempre presente no prato, seja naquele famoso ovo instalado ou em receitas como doces ou a maionese. Mas será que ele realmente traz riscos à sua saúde? Será que você está em perigo? Quem nunca ouviu falar que o ovo pode ser fonte de contaminação de salmonela? Pois é, quanto a isso, sabe-se que devemos comer os ovos bem cozidos, nada daquela gema bem molinha que muita gente gosta. A comida que leve ovo disfarçado, tipo uma maionese caseira, é... ela vai estar livre da salmonela? Em relação às maioneses caseiras, é um risco grande, porque você está manipulando o ovo cru e não entra nenhum conservante, nem nenhum processo térmico. não houver um aquecimento adequado desse alimento, existe o risco de causar doença. Como nós vimos, a contaminação da maionese pode ter origem a partir dos ovos que são usados crus na preparação. E essa contaminação pode acontecer desde a formação dos ovos ainda na galinha até o momento do consumo. E isso mostra que nós devemos tomar cuidado não só com a preparação da maionese, mas também devemos armazenar os ovos direitinho. Mas você deve estar pensando, eu sempre comi a maionese que minha avó faz e nunca morri. É, mas será que você nunca teve essa manelose? E apenas achou que a comida não caiu bem? Vamos ver, se você já teve dor abdominal, diarreia, febre ou dor de cabeça depois de comer a sua maionese caseira, sim, você já sentiu os efeitos da salmonela. Um estudo recente, realizado por uma universidade na Austrália, aponta a influência de diferentes fatores na produção de preparações que levem ovos crus, como a maionese, apontando o ovo pasteurizado e o controle de pH como possíveis saídas para o controle da contaminação na indústria. Mas e em casa? Será que a gente pode fazer maionese caseira sem estar correndo risco? Depois de muita investigação, se descobriu que a única forma segura de se produzir a maionese é usando o ovo pasteurizado, que nada mais é do que o ovo submetido a uma temperatura em torno dos 70 graus durante um período de tempo, sendo rapidamente resfriado depois. Dessa forma, a contaminação é eliminada. Pois aquela história de acrescentar vinagre ou limão na maionese pode até dar um saborzinho a mais, mas não garante que o alimento fique seguro para consumo. O ovo pasteurizado é muito fácil de achar. Você pode encontrar ele em líquido ou em pó que ele já está desidratado. Você ainda pode escolher se você quer só a clara, só a gema ou o ovo inteiro. É só olhar a especificação do produto na embalagem. Então agora você já sabe. Se quiser continuar comendo aquela maionese gostosa que a sua avó faz, é só procurar o ovo pasteurizado. E é super fácil de encontrar. Em qualquer supermercado você pode encontrar.